Shows haven't spoken. real all saw the. blind yeah All I know is we're here they took us somewhere So what they say we're calling Falling out of line They don't know the two of us Are colorblind, yeah I'm colorblind for all my life, and they get painting rainbows. I'm colorblind, it's black and white, it seems it will remain. And you've been colorblind for all your life, scared to even say so. We're colorblind, it's black and white, it seems it will remain so. bom rapaziada terminei de construir aqui a mini praia rapaziada mano ficou muito da hora tá ligado eu eu, eu fiz um negócio aqui para vocês mano tô grande demais eu fiz um negócio aqui para você um negócio aqui tipo uma praia privada do hotel tá ligado rapaziada que eu vou dar uma ajeitada aqui na geral depois também mas eu vou fazer isso em live tá ligado aí depois eu já depois em live eu ajeito com você certinho rapaziada não tô conseguindo fazer muita live mano porque eu tô sem tempo para fazer o negócio de final do ano aí tá tá muito corrido tá ligado mas rapaziada ficou muito legal essas lanternas tá ligado eu achei botar eu pensei botar a tocha tá ligado mas comenta aí o que vocês acham, deixa uma lanterna aqui ou deixa um, eu boto tocha. Comenta aí o que vocês acham também. E rapaziada ficou muito da hora, mano. Eu até botei um ali, ó, como vocês podem ver, até fiz uma onda ali artificial, tá ligado? Para dizer como se fosse tivesse uma, uma praia mesmo. Aqui tem um, um negócio para tu sentar, não tá cagado, era pô. Pra... Aqui também sentar. Vou fazer mais uma cadeira aqui, mano. Vim. Beleza. Agora tá certo. Vou fazer mais uma cadeira aqui, um negócio pra tu sentar deitar. Dá pra deitar aqui também. Mano, será? Ah, velho. Dava pra eu fazer aqui, ó. pra preencher ali. Vou pegar um negócio de madeira, como é? Aqui, rapaziada. Achei. Aí, ó. Aí agora preencheu. Mano, ficou muito da hora. Até botei umas tartarugas também aqui. Eu tava botando até agora. Tá tentando gravar aqui, mas não deu. Botar essa tartaruga ali, mano. Ó, um monte de tartaruga ali. Dá pra botar mais coisa, dá pra botar mais peixe, mas comenta aí, ó. Tá cheio de tartaruga ali embaixo. Tá uma aqui. Cheio de tartaruga. Dá pra colocar peixe, dá pra colocar tubarão, mas vocês comentam aí o que vocês acham. O que eu devo fazer. Essas paradas aqui, depois eu tenho que tirar também. Vai ficar um pouco, um pouco estranho, então, né? e é isso aí rapaziada isso ficou assim a praia tá ligado fiz um negócio também ali aumentei um pouquinho aqui aqui também não tinha muito espaço também aumentei pra galera por aí passar ali tá ligado e mano engraçado que eu vou fazendo as coisas e tipo vai um monte de zumbi tá ligado como se fossem os hóspedes do hotel e do e do mundo do mini mundo tá ligado rapaziada o mini mundo tá ficando muito da hora mano comenta aí o que vocês estão achando e rapaziada o hotel mano eu vou terminar de construir ele vai ter que fazer mais um andar ainda não mais esse andar e mais dois andares de para acabar tá ligado então mas comenta aí que com você tá pegando fogo velho que isso mano ah não velho vou ter que fechar aqui também oh, rapaziada já consertei aqui mano deu certo agora como estranho aqui tá ligado aqui um lado ficou sem o outro não mas é isso aí rapaziada e mano ficou muito da hora tá ligado eu, eu gostei eu tava pensando umas ideias ali para fazer o que fazer no mini mundo tá ligado ou seja você pode deixar pode comentar aí também que eu vou estar tá fazendo como o marshmallow ali o negócio do negócio marshmallow ali foi um inscrito que comentou então comenta aí para deixar mais ideia e mais massa rapaziada comenta aí que se eu devo fazer mais onda ou não também ali se vocês gostaram da onda eu posso estar aumentando também a onda mas é isso aí rapaziada tamo junto esse foi a mini praia privada ali do hotel tamo junto Até O próximo vídeo fui